E guerreiros e é guerreiras soldado aqui Novamente trazendo mais um vídeo para vocês E hoje é roletando na nova caixa Criatura fantástica, fantástica. Você que é novo, seja bem-vindo Você que já é velho, <risos> seja bem-vindo também Não esquece de deixar aquele like, de comentar, de compartilhar né Como vocês sabem, eu falei que eu não ia mais ficar Tentando de cabeça com roleta Então, falei que... A... Algumas para frente ia ser só no automático. Então eu tô aqui, 150 do automático na caixa criatura fantástica. Edgar. Que vem essa caixa, vem a FN, vem a Cris e vem a USP. Eu queria muito a USP e a FN para me testar, a Cris não, não, não, não, não, não me chama muita atenção. Mas a USP e a FN eu queria muito ganhar, ah, né? Porque a, a pistola dá pra usar, né? Tudo, toda bag. Tá lembrando pra vocês que ZP rápido, fácil, cai na hora sem demora, sem complicação. O um link, parceiro, vai estar tá aqui na descrição. É o nosso parceiro e amigo Zé Louco. Zé Louco ZP. É só chegar lá e falar assim: é, vim através do boneco e querer comprar aquele ZP de qualidade, de quality, né? É só chegar lá e falar: vim pelo boneco, vim pelo soldado que você vai ser bem atendido. E ó. A entrega do ZP é rápida na hora, parceiro. Sem complicação, sem bolador. Então chega lá e vai no Zé. Vai no Zé. É, mais o que? Rapaziada, eu, como eu sempre digo aqui nos roletandos, que... Você não é obrigado a roletar, você não é obrigado a gastar dinheiro no jogo. Se você quer comprar, beleza, tranquilo. Se você também não quer gastar nada, tá tranquilo da mesma forma, parceiro. Tanto que gasta, como que não gasta. Né? Tá tudo tranquilo, o importante é se respeitar O importante é tentar ainda né? Um pouco que a gente tem aí Tentar se divertir Tentar brincar sem, sem querer ofender o outro Sem querer ser melhor que o outro Desmerecer, humilhar, etc Racismo e tudo isso mais que vem acontecendo demais No Prosfari ultimamente né? Então mais respeito gente Mais amor ao próximo Mais pô. Mas amor, menos ódio, porque você tá, tá punk, tá punk, os caras aí, hoje só falta engolir vocês você não pode falar nada, você não pode <risos> gastar, você não pode não gastar, se você quiser fazer evento, cara, tá tranquilo de toda forma. Sempre lembre-se, analise a situação do jogo, analise a condição do jogo, antes de fazer qualquer decisão, antes de fazer gastar qualquer coisa, tá bom? então Analise primeiro e depois analisar ah, tá valendo a pena, não tá? E depois você vê o que se faz, tá bom? O dinheiro é seu, se você também quer gastar Urubu tá tudo tranquilo, tá, tá tudo punk Mano, já foi um para de história triste Já foi mais De 60 cards, quase 60 cards E até agora nada, filho Nada Estou eletando no Agulhas 9 Ó, vou, vou, vou mudar um pouquinho Vou vir pro Agulhas sem canal, porque Meu, aqui tá punk, não vem nada Agulha esse canal, então eu vou, vou. Vou aqui, vou, vou não agulha sem nada. Vou tentar aqui, vamos lá. É tudo na automática, parceiro. Sei conversa, sei ser lengo-lengo, sei oba-oba. Lengo -lengo, é porque eu não falei a palavra. Vem que vem. Vem, neném. Vem que eu tô boneco também. Que eu tô ficando com medo. Olha, vem do lado. Vem do lado, vem do lado. Meu. A de skin eu, eu, não, eu, não, eu não vi na mão ainda, mas aparentemente parece que é, é bem chamativa a skin da FN e da USP, né? Se o mercado negro nos conceder essa honra, eu vou falar assim agora: se o mercado negro, não for boneco, o boneco, nos conceder essa honra de ganhar pelo menos as duas, né? a gente agradece, mas vai vir a Cris. Olha! Vem que vem. Vem neném. Vem que eu não tô vendo nenhuma também. Não tô vendo nada, eu não tô vendo nada. Até agora nada. Never, nada. Eita. Cadê? Vem pra cut. Vem neném. Eu já tô ficando com medo. Viu? ó. Não é possível. Quase. Quase. 90 caixas e nada, rapaz. Tirou nada. Urubu, vou tá no automático, não vou me estressar. Tudo no automático. Se vier, tiver que ser, vai ser. Se tiver que ser, não vai ser. Urubu! Urubu! Tô nem aí! Tô nem aí! Cansei! Never! Eu já tava ficando com medo, já tava ficando neném Já tava ficando neném Opa, vem a FN, agora vem a USP, vem que tem Vem neném, vem que é na automático também parceiro É tudo no automático, urubu Estou alertando no agulhas Vem que vem Vem neném Vem a USP que o boneco não tem Vem que vem, vem parceiro Boa, ganha as duas, ganha as duas Pode acabar o vídeo, pode acabar o vídeo Ganhei a FN e a USP. Ah, agora agora agora a gente vai ser mais ambicioso. Será que sai mais um aqui? Será que sai mais um aqui? Agora eu fiquei animado. Agora animei. Agora eu animei. Será que sai a, a Cris agora para fechar o kit? Kit por cut? Será? Tô ficando com medo. A Cris não veio. Cara, tô, tô feliz já. Tô... Tranquilo Se vier, vier alta usp Mil grau Mil grau, Crossfire Mil grau Roleta Tem que ser assim, ó Urubu Roleta tudo na Tomás Se tiver que vai vir Vai vir Urubu pra tirar, ó Suvaco de, de milho soba Suvaco de lagarto <risos> Chulé da boca Bafo de lesma É isso aí Olha Tô ficando medo Falta 30, eita! Hum, do lado, hein? E aí, roleto 30 no. no, no... Olha, vou tentar 30 no, no Agulha esse canal. Nossa, 17 mensagens, meu patinho. Salve aí, rapaziada. tudo mundo mandou mensagem. Não dá pra me ler agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas é nóis, tamo junto. Muito obrigado pelo carinho. Todo mundo. Vou tentar ler no finalzinho aí. Vamos ver se eu consigo ler. 17 mensagens, tá, me xiga. É pinta, Eita, vamos, vamos fazer o treta, treta Só voltou minha... A, a... a Cris Cris super V Cris super V Cris super V Cris super V Vem que tem, vem neném Vem Vem que tem Vem neném Vem que eu sou boneco também Ficando um menos. É boneca é segredo. Olha. Eita. Será? Me concede mais essa honra? Usar as táticas milenares. Boneco Mostration. É agora. Eita, travou. Eita. Ah, é. Tem que vir aqui. Nunca mais vi uma um rodada especial, né? Vamos. O que, é que mudou? Cadê? Faltam seis, vem que tem, vem neném, vem que eu tô boneco também. Falta três, eu tô ficando com medo. É boneco é segredo. Eita, acabou. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Poderia ser pior? Poderia, poderia ser 150. Se eu ganhar blue, deixa eu mandar o um salve para o Mikael. Salve, Mikael. Salve, GB360. Salve, Raniken. Salve Bom viver, Salve WG Rocks, Salve VKLK Brabo, salve Varzetim! Salve pro Homer, Boa, soldado! USP Marota! Nossa, USP deve ser punk, todo mundo tá falando. Então vamos lá, vamos, vamos tentar achar aqui e fazer aquele teste drive, né? Que agora tem teste drive pra vocês. O é USP, o USP okay. USP e AFN transferir para o Lobaú. Bom, vamos por lá. O espinha é FN, cadê, onde eu vou pô, onde eu tirar a caixa de bruxaria, cadê rifle, Rifle? é rifle aqui lá, FN, FN, não é, F, é FM não, é FN, oxe, FN, o que é isso, FN é rifle, que é isso, Tô ficando com medo! Cadê a FN, cacete? Nossa, não sabia que eu tinha uma FN de madeira, não. Vamos, cadê? Eu só quebrei o um pocket. o oh, karma. Aí é fogachar, né? Tá, bexiga. Cadê a FN? Sumiu. Sumiu. sumiu. meu Cadê a FN, velho? Que isso, virtudes. E lá, oxi. Não transferi, não, é? Cadê? Já passou no vi. Passou no vi. Vamos, vamos, vamos, meu. Teu dia inteiro não. É FN o que? É melhor ver o nome, né? Tem que ficar criando louco aqui. FN cobra. FN Falcobra Falcobra, vamos lá então. Cobra, cobra, cobra, cobra, cobra, cria. Ué? Oxi. Como assim? Transfere para o baú Meu baú está lotado Cheio, eu transferi o que? Ganhei duas, não estou sabendo transferir para o baú, parceiro, está maruco Seu baú está cheio Nossa Que B.O Como assim? Cheio, está maruco e agora? Mano, não tem nada pra excluir Ah, não vou excluir esse martelo não Como assim, cara? E agora? Não tem nada pra excluir Ih, me lasquei, mano Caraca, hein. Como é que eu vou fazer o teste desse jeito vocês? Não tem nada pra excluir, rapaziada Não tem nada pra excluir agora? Véi, não tem nada pra excluir, meu. O que que eu faço? Eita, pá, tem sim, ó. Essa porcaria aqui, vender. Nossa, meia hora procurando um... Procurando um espaço no baú, vender. Cara, eu não, eu não lembro que eu tinha essas armas aqui, não. Sério. Vamos ver se agora vai, né? Me perdoe por isso. fazer FN Foi, sabe? já foi, já? Será? Pô, cacete. Pô minha hora aqui procurar um negócio Pô, tá maruco, mano. Quer assustar outro Tamaru Vamos lá, tô neném Tô boneco Vem os e tubarão é o USP do brindão. Vamos ver? Test drive. drive test drive -in. Iniciando, vamos ver. Vamos ver, cut! Vamos ver. O vídeo ficou um pouquinho longo, rapaz, mas você viu, é porque baú cheio. Como assim? baú cheio? O que eu faço agora? baú cheio. E aí eu tô no baú aí, meu. 45, tá dando erro até. Tá na, erro até pra entrar na sala de teste. Boa! Boa! Muito bom. Isso aí pra quem falou que tá sem erro aí. Pronto, não vou conseguir. Ter, não vou conseguir. Ah, tá. Não vou conseguir testar a arma. essa ah, é sacanagem, né? Já tomei do push. Tá meio escuro essa daim. A USP é a USP, né parceiro Tá travando Virado essa Samutenga Como é que é o aqui? Horrível, né? <risos> tá muito escuro isso aqui, velho. Uai, essa não é aquela. Ah, tá. É porque é é é era a USP que não matava. Mim tá escuro, não sei se é a impressão minha, mas eu não tô nem conseguindo ver a skin direito, velho. Bom, então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí. Você roletou? Você conseguiu ganhar as armas que você queria? Comenta aí, deixa nos comentários aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem todos com Deus. Grande abraço e lembre-se, porque ser gamer e roletar no Mercado Negro tá uma guerra.